Site Nose, entra Black? Que, que é isso, Leozinho? Vai tomar ban, amigão? Tinha o Ericão, falou... Não, não escreve em... Ô, Leozinho, por que você tá gritando, Leozinho? Ai, caiu de novo, véi. Quais é os me três melhores mid na sua opinião? Fala pra tu que hoje em dia não tem nenhum tão forte assim não, mano. Mas tipo, Ryze tá forte. Só que não vai jogar de Ryze solo kill, pelo amor de Deus. Ryze é difícil, véi. Você que tá no seu ouro 3, platina 2. Diamond 4? Não jogue de Ryze, pô. A não ser que você queira ser mono. Aí você pode se jogar de Rise. O cara trocou com tu? Valeu, valeu. Feito da boa. No bronze pode Rise, né? Nossa, se tiver Rise no bronze... Tem alguém no bronze aí, já, já apareceu algum Rise? Deve ser um crime. Eu sou o próprio Rise no bronze? Porra, Leozinho. Aí você quebra, mano. Aí você quebra a firma, quebra... Você quebra tudo. Seu time, você... Pera aí, on mid? Vou mostrar o The Real Rise pra vocês, beleza? Porque parou com o Ione? Ele tomou uns nerfs e. Yoni nunca foi forte. Foi sempre usável. Não é um champion. Meu Deus, tô contra o mono Ione. Agora eu vou morrer. Aí vocês vão falar: Nossa, tinha Yone não era podre, fraco, cocô. Sendo solado aí agora? Passando vergonha? Já sei a história inteira. Tim, tem uma pegação com skin que eu nunca vi. Cara, eu tenho um mania, Duda. Não tem como. Tem os champions, já tem as skins certas e não troco, velho. Senão, não, não clico direito. Sou ferro 3 e a última vez que eu joguei de raze, fiz a boa. 2 7. É, jogou bem. Pra subir do platina pro challenge, é melhor que o mid. Cara, sempre recomendo mid. Bot lane não recomendo solo kill não, velho. Você sempre vai depender de alguém ali na sua lane. E solo kill depender dos outros é rajada monstra. Chegar a medalha do primeiro split só hoje, Tim? Sim, Christian. Postei lá no Instagram, mano. Quem quiser dar uma olhadinha na medalha, bonitinha, pô. Webcam tá embaçada? Puta, calma aí que eu já arrumo. Não está dando pra ver sua beleza? É, só foca em quem é feia essa câmera aqui. Meu Deus, pera. Ioni bot? Consigo dar BTP, mano. E a Chivana solou o Nars, Daí pra mim é novo. Novidade, viu? Aí falam que BR não tem no inova, só copia gringo aí, ó. Nars sendo solado por uma Chivana level 4. Relaxa, vai só acostumando, tá? Isso daqui é o básico só, tem muito jogo ainda Isso daqui é o básico oh. Relaxa, que tem muito game ainda, tá? Ô, oh, esse blusinho, hein? Tem jogo, Graguinha? Esse blusinho? Vai rolar, né, Graguinha? Obrigado, amigão você é um você é um amigo amigo você é um amigo Ó, o bot tretando já vou como tá... Caralho, Bardinho. God demais. Contra você... O bagulho do Rise. vocês estavam falando do Rise aí, você tem que usar seu tempo pra ajudar seu time. O Rise ele puxa o easy muito rápido. Então você tem que rotacionar muito no mapa, você tem que ser muito esperto no mapa. Esse é, o, é um bom Rise, entendeu? Não é um Ryze que sola, que pressiona o cara um V1. É um Rise que pressiona o mapa. Esse é um Rise brabo. X-O-Bot. Mas o nosso rise sola também né, que faz é... é pico o resto é buraco. Ele tem heal, ele tem heal. Flash em mim que eu é flash amigão. vamos ver se quer treinar flash, quer trade não quer né. Bot morreu eles não precisavam fazer play, sabiam que o xo tava bot, mas tá de boa. Ah, já matam não velho. Tá, podia flechar atrás dele se ele flechasse. Eita, era só bater na torre, rapaziada. Shinzau <risos> é 5k de gold, é bom da base, né Farmar as duas waves, foda-se No Raelo é difícil ficar grande de Ryze. Cara, pro Raelo o Ryze é um bom pick. Porque como eu falei, é um pick de impactar o mapa, então... E no Raelo, normalmente a galera joga mais um mapa. Eu lembro que na que da Coreia era muito forte o Ryze. Bom, tô meio giga aqui, hein, velho, esse jogo. Spah. Tô farmando aqui, tô farmando. Ficar full build já os 25 mil de jogo... Falei, falei, mano. Esse Ryze aqui é diferenciado. Falei pra vocês. Esse Rise... Rise aqui não perde tempo não. É farm e farma. Vê se ele perde tempo. Não perde. Meu Deus, morri. Por favor! Não, trolei, trolei família. Trolei grande aqui, velho. Trolei grande. Fudeu. Perdemos o jogo, ó. Os caras não tem dano. Opa, perdemos o jogo. Aí machucou o nenê, pô. Pegar esse Ezinho da Serafina em mim. Hum, tive tempo pra gente flechar, velho. Triple kill. Triple kill. Ah, não deu tempo de fechar meu item de corta shield. <risos> é isso, é isso aqui, ó. Já gameplay de Ryze? Tem que se movimentar, tem que ser ágil, tem que ser rápido, pensativo. Honrar o Graguinha que ele deu, um, deu uma moral gigante esse jogo, mano. Jogou bem. Ah, farmando legal. 290, 22 mil. Deu pra dar uma farmadinha. Pena que no CBLOL seu Ryze não está, não está encaixando. Eu nem joguei de Ryze.